Oi gente, beleza? Aqui é o professor André trazendo mais uma questão de regra de três composta aqui no canal Matemática Chata para você. Resolução de questão, beleza? Um supermercado dispõe de 20 atendentes que trabalham 8 horas por dia e custam R$ é, 3.600 por mês. Se o supermercado passa a ter 30 atendentes trabalhando 5 horas por dia, eles custarão por mês... né? Quanto? Vamos lá, vamos resolver essa questão? Então vamos lá. É, nós temos aqui que nós temos aqui que trabalhadores, né, são 20 trabalhadores, né, trabalhando horas por dia, 8 horas, né, com no valor, né, custando aí R$ reais Beleza? Ora, 30 trabalhadores trabalhando 5 horas por dia, Vai se custar quanto? Quanto vai se pagar por 30 trabalhadores que trabalharão 5 horas por dia? Tá? Então, vamos colocar a setinha aqui para baixo na grandeza que possui o X e vamos questionar as outras grandezas. Então, 20 trabalhadores ganham 3, reais. 30 trabalhadores vai se ganhar muito mais, né? O número maior de trabalhadores vai se gastar muito mais, vai se pagar muito mais por eles. Então, é diretamente proporcional. Trabalhando-se 8 horas por dia, ganha-se, né, paga-se 3.600. Trabalhando 5 horas por dia, vai se pagar muito menos, né, não? Quantidade menor de horas vai ser um custo menor, então, diretamente proporcional. Todas as grandezas serão diretamente proporcionais. Então, eu tenho que 3.600 sobre X é igual a 20 sobre 30 aqui, que dá 2 terços, né? Não é isso? Divide tudo por 10, dá 2 terços vezes, aqui, 8 quintos. Beleza? Então, deu isso aí. Então, eu tenho que, na implicância aqui, eu tenho que 3.600 sobre x será igual a 16 sobre 15. 16 sobre 15, correto? Não é isso? Então, nós vamos passar multiplicando aí, ó, 3.600. E 600, né? Por 15 é isso, vai ser igual a 16. X, né? Vai passar o x multiplicando o 16, ok? Então, eu tenho aqui 5. Aqui eu vou fazer uma continha separada, né? 36 vezes 15, ok? Da 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15 com 3, 18 que vai ser 6, 3. Então dá 0, aqui dá 14. Aqui dá 4, 540, ok? Então, aqui, mais esses dois zerinhos aqui, né? Vai ficar 540, 0, 54 dá 54.000 igual a 16x. Beleza? Entendido aí? Então, eu vou passar o 16 aqui, dividindo, mil É igual a x, ok? Isso vai me dar um total de... Vou pegar aqui 54 <cười> Dividido por 16 Só um instante Então vamos dividir aí 54.000 por 16 Temos que 54 por 16 Vai dar 3 né? 3 vezes 6 18 3 vezes 1 3 Com 1, 4 Olha aí, faz a subtração aqui, 8 para 14 é 6 5 para 5 nada Basta ser aqui a 60 por 16 Vai dar quanto? Vai dar... Deixa eu ver, 4 aqui 16 16 vezes 4 4 vezes 6, 24 4 vezes 1, 5 oh, 4 vezes 14 Com 2, 6, 64 Passa, então aqui é 3 outra vez Então aqui vai ficar 48 né? Para 60 8 para 10 2 5 para 6 1 Basta 0 aqui 120 Né? Então vai ficar aqui Se é que deu 64 Vou fazer com 7 7 vezes 6 42 7 vezes 1 7 com 4 11 né? Dá 112 É o 7 mesmo Se eu fizer com 8 Aqui vai passar Então é 112 2 para 10, 8. Que é 0, baixa isso aqui, 80. Aqui deu 4, 64 deu 80. 5 vezes 16 vai dar quantos? 30. 5 com 3, 80. Aqui é 5. Ainda esqueci de botar o 7 aqui. Pronto, vai dar esse valor aí, ó. Aqui 80, 80. Que é 0, então deu 3.375. Beleza? Então a divisão aqui de 54 mil por 16 é 3.375 reais, ok? Então, trabalhando 5 horas, 30 operários, né? 30 operários irão custar 3.375. Beleza? Há uma outra maneira de se fazer isso, André? Claro que sim. Vamos ver isso. Ó, eu vou inverter aqui, ó. Essa grandeza tá? vai ficar 30 sobre 20, tá? Então, vai ficar aqui 30 vezes 5 vezes 3.600, tudo isso dividido por 20 vezes 8, tá? Tudo isso é igual a x, beleza? Então, eu tenho aqui 30 vezes 5 vezes 3.600, como nós sabemos, é 54.000, ok? ou seja 540 mil, ok? Isso a gente vai dividir por 160, tá? Se eu dividir esse número por esse aqui, nós encontraremos que x é igual a 3.375 reais, ok pessoal? Beleza? a outra maneira de fazer, André? Ainda há sim uma outra maneira, tá? É uma maneira mais bem mais simples. Ora, ver bem. Você vai pegar o quê? Se 20 funcionários né, custam 3.600, 3.600, né? Você vai pegar os 3.600 e dividir pelos 20 funcionários a fim de saber o quanto cada funcionário ganha. Se você fazer nessa divisão aqui, você vai encontrar 180 reais cada funcionário. Ok? Reais cada funcionário. Você vai... Dividir esses 180 reais pela quantidade de horas que eles trabalham. Eles trabalham 8 horas por dia. Então, 180 dividido por 8 horas, tá? Isso vai dar um total de 22 horas é, e 5 décimos. Ou 22,5 décimos cada hora de real, tá? Cada hora de real, beleza? 22,5 décimos de real ou seja R$ reais e 5 décimos então é... se os camaradas 30 caras lá vão trabalhar 30 operários vão trabalhar 5 horas aí você vai multiplicar esses 22,5 vezes 5 tá e vai chegar a um total de 112,5 né para cada funcionário isso aqui é em reais para cada funcionário Beleza? Então dá R$112,05 para cada funcionário. Agora, aí você multiplica esse valor, cada funcionário, por 30 funcionários. E vai dar o valor de R$3.375 mensais por esses trabalhadores, pelo serviço desses trabalhadores. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá ao próximo vídeo. Não se inscrevam de se... Si, é, não se inscrevam de, si, ó, de se esquecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Inscrevam-se no nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo.